Vamos ver se é legal aqui, eu não sei, eu tô bem ansioso. Eu coloquei mais pra... É difícil encontrar um jogo assim, saca? E a gente tem que... Mano, tem que colar... A gente tem que escolher o lado que a gente quer jogar. isso, garoto ou garota. Que pe... Que que é aqui? Uh, boy, aí, girl, eu não sei. Eu não sei o que tem que fazer. Não sei! Tô meio perdido ainda. Não sei pra que lado que eu vou, gente. A garoto e garota, beleza, eu escolhi ser garoto e tal tá os, os carinhas, ó, lá que você viu a série Você vai entender o que eu tô falando Os carinhas lá que são responsáveis <risos> Caraca, ó, batatinha frita 23 um, Primeira fase do game Já avisei que vai dar merda isso Ó Ó, vamos ficar paradinho. Boa. Ai, morri. Meu Deus, que susto. Você é burro, cara. Que loucura. Eu, Eu morri. Vou tentar de novo, vou tentar de novo Pra ver até que fase que a gente consegue ir Calma aí, mano, essa foi boa, foi boa Calma aí, vai, lá, vai começar uma outra aqui agora Né, a gente vai selecionar Vamos ser menino de novo E vamos vamos lá, agora eu já sei o que eu tenho que fazer no começo Tá aqui os personagens, ó, o responsável Geralmente os que são mais Responsáveis, eles têm o triângulo O quadrado e o bolinha, né Os que são assim, triângulo Eles geralmente são Caras que são mais comuns mesmo Assim, menos responsáveis Ué o que aconteceu aqui? E morreu. De um, um defunto. O que que tá acontecendo, gente? Estão deitando. Ué, tem como deitar aqui, Ó as camas, velho. Vamos ver. O Roblox fez uma parada bem da hora aqui. ó. lá, batatinha dois 2, 3, ó. Vamos lá. Ó, todo mundo parado. E vambora. Vamos ver se a gente consegue chegar agora até onde... Até onde a gente vai. Ó, ó, paramos. Escaneou. Morreu alguém. Não sei. Vamos lá, vamos lá. Eita, ela bugou a cabeça ali, velho. Mano de Deus. Falta 70 segundos. Vai, meu. Tem que ficar esperto, ó. Porque ela buga a cabeça dela, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. A gente tem que sair na frente, velho. Ó, viu? Pegou a manha? Pegou a manha? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai chegar. Olha lá, menino, não morreu. Ah, tá. Aí, caramba. Vamos lá, vamos lá. Conseguimos chegar. Passamos. Passamos, garoto. Caralho, maluco, é brabo. Ué, por que, que o cara voltou? Não entendi. Olha lá, vamos ver se alguém mais vai morrer. Será que vale aqui pra dentro também? Não sei. Não, aqui pra trás da linha não, né? Eu me ia comemorando. Olha, o cara já. O maluco tá literalmente de China. Caraca, mano. Ó, olha lá, ó. Triângulo e o outro ali também, acho que é triângulo. Mano, mas é muito assustador essa mina, né? E ó, as armas saindo ali pra fora, ó. Mano, ficou bem maneiro esse mapa, velho. Que legal, cara. Que legal. Muito massa. Olha lá, conseguimos passar da primeira fase. Será que tem mais fase? Certamente que sim. Eu vou ficar aqui e vou ver. Ó, o dinheiro descendo, garoto. Cadê? Oh, manda dinheiro aí, mano Que isso? Não tem nada de dinheiro Ah, ah, pô Caramba, mano Olha lá, vai começar Boa noite Acho que agora a gente tem que dormir Ué Aqui é porque tem treta, mano É, tem treta, mas eu não sei bater Sai! É porque tem treta durante a noite, velho Olha, os malucos catou os bagulho ali, ó Umas barras, mano Ó, os caras pegou uma barra Tô subindo na cama Dá pra subir na cama, mano já tá de dia, beleza? Já tá de dia, já não pode mais matar. Já tá suavão. Será que a gente tá em outra fase ou o quê? Eu não entendi. Talvez estejamos em outra fase. Eu não sei como é que deu. Beleza. Dá bolinha de good, mano. O da bolinha de good, bicho. E agora? Como que eu vou fazer a aposta? Nossa, da bolinha de good, cara. Vou ter que, mano, eu tô jogando com meu amigo aqui, eu vou ter que matar ele, velho. Desculpa nada nada 8 rounds, tá, eu não entendi, mano Eu não sei o que tem que fazer, eu não manjo inglês Não sei nem se dá pra colocar em português, cara Não sei nem se dá pra pôr em português, mano Olha lá, eu sou o Eve. beleza Correto, você ganhou duas bolinhas Eu sou, tá, vamos lá Eu sou não, né, eu acho que é... Vamos escolher essa aqui, ó Eu perdi quatro e agora? Eu tenho oito bolinhas só Ó, ah, ganhei, será que bugou no Eevee? Vou, vou, vou só no Eevee, vou só no Eevee Olha lá, vou ganhar, eu acho, né? Tô com 12. Beleza, vou no IV de novo. Agora só deu IV? Ó, perdi três bolinhas, mano. Putz, eu tô com 9. Vamos no Eevee de novo. É sinal de que dá pra mudar. Então, tipo, vai ter horas que vai dar o outro. Perdi mais três bolinhas. Mano, eu tô com 6, velho. Eu vou no Eevee de novo. Não é possível que não dê IV agora. Eu acho que IV, não sei se IV é. É. Para ímpar. Ou, tipo, ó, eu perdi uma bolinha. Putz, esses mano. Eu sobrevivi! Não entendi! Ah, eu sobrevivi, boa, nem sei o que tava acontecendo Ó, a gente, ó, a gente vai ainda, vai rolar ainda outra noite, hein Outra noite difícil vai ser, pessoal Vamos, vamos já vamos, vamos bugar aqui na lixeira, não <risos> Bugar na lixeira é complicado, hein Ó o Afonso ali, ó Afonso que não jogou junto O Afonso é parceiro, bicho Será que a gente cai aqui? Não, ó, não cai Cai Droga, eu acho que eu não devia ter andado Ó, vai, vai, vai chegar a noite de novo, eu acho, hein Nossa, essa aqui é pesada, velho Essa daqui é pesada Mano de Deus Vai lá, mano Essa é pesada, bicho. Morri. Não, que burro, mano Eu tô na cabeça da menina, ó E agora? Ali, ó, naquele Ah, eu morri Não, não, eu morri Eu morri Ó Vamos lá, você pode achar que no Roblox é uma paradinha meio, meio escrota Mas foi muito massa o que eles fizeram Eles já aceleraram o processo Inventaram o jogo de acordo com o que é o filme, cara É muito maneiro isso, eu gostei demais E eu espero que você tenha gostado também Se você não viu a série, eu indico, eu indico demais Justamente porque eu coloquei esse game pra jogar Por causa da série Que é muito da hora, é sério, mano É muito louca. Então eu espero que você também tenha gostado desse vídeo aqui Tamo junto, até o próximo aí Valeu e tchau, tchau Ficando por aqui E até o próximo aí, sei lá e me. Vida. Tamo junto, valeu.